E aí, gente, tudo bem com vocês? Aloha, pessoas, alô, gente, maravilhosa. Tá aqui nessa madrugada, agora é quase 4 horas da manhã. A minha árvore de Natal, de maravilhosa. Eu amo, gente, a árvore de Natal. Senhor, de Natal. Olha o que eu estou tentando fazer. É, eu estou aqui fazendo a Ariana Grande, pra quem não sabe. Estou aqui com o meu chazinho maravilhoso. Alô, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje é dia... 14 de dezembro Tô um pouco com sono ainda Mas eu tô aqui, eu acabei de gravar alguns vídeos Pra postar no canal sobre o desenho é, Acredita que aquele dia Acho que foi sexta-feira Eu não sei qual dia que foi Mas eu gravei assim, aquele vídeo bem tipo Sem maquiagem, sem nada nem... Acho que a câmera não gostou nada Tipo, se maqueia, tarde porque você tá feia E ele não gravou Então, eu falei pra câmera Na verdade eu falei por nada, né? Porque ela não tava gravando. Deixa eu ligar meu computador. Agora eu vou passar meu vídeo. Acredito que eu gravei. <risos> Mas, é, então, perdi a gravação. Parabéns. É, eu tô aqui também, eu vou... Nossa, eu tenho bastante desenhos aqui pra fazer também. Eu acabei de colocar papel na frente. Então, gente, como vocês estão? Tô falando um pouco baixo porque, sei lá... Acabei de acordar, tô com sono. Não, não tem aquela empolgação toda de falar alto. É. Eu também não sou muito de falar muito alto, então me desculpem. E hoje, como é segunda, na verdade, toda segunda eu tô tentando é, postar vídeo pra vocês. Mas não... a criatividade não tá indo muito bem esse final do ano. Eu não tô tendo muitas ideias, mas eu tô tentando. Tentando ter algumas ideias pra gravar pra vocês. Olha aqui, esse é o José. Diga oi. Sua água tá suja, né? Tá toda poluída. Tadinho. Tem que trocar. Eu sei que algumas pessoas vão pensar, tipo, você trata um peixe como se fosse um cachorrinho. É, porque eu não tenho jeito. não tenho um cachorro, então eu vou tratar um peixe mesmo com um cachorro, é. E pra quem não sabe, ele se chama José. Ele veio, na verdade, assim, veio do nada esse nome. Eu ia colocar nome de sushi. Só que, sei lá, acabou não pegando. José é mais, sei lá, marcante. Meu falou que, que é um nome bem forte para ir chamar José. Mas é, continuando aqui uma conversa aqui com vocês, dá ideia aí para mim? Eu nunca pedi nada, mas é que tá bem difícil ter ideia. Enfim, vou editar aqui depois Outra vez, outro dia, eu filmo Então, um grande beijo Até outro dia, tchau Alô, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje é dia de 20 Eu não gravei de dia pra vocês Porque tava com preguiça Agora eu estou aqui num parque Num parque de iluminação Meu Deus, quebrou o negócio Eu vou mostrar pra vocês porque é um parque Super legal e super bonito também Ó Daqui a pouco vou entrar lá dentro e vou mostrar pra vocês. Tchau! Olha que interessante, eu acabei, eu tô aqui andando aqui. Aí tá vendo esse negócio aqui? É aquecedor, ele é quentinho. Então tipo, você vai andando assim um pouco, quando você tiver com frio você pode ir no aquecedor. Foi muito interessante Bom, agora como eu não tem muita coisa para fazer vou entrar no trezinho né Vamos entrar no trezinho, né? Sim, vamos entrar. Hey, vamos pro trezinho. O trezinho é mais baratinho, quantos que é, meu trezinho? 200, eu acho. Eu não tava me filmando. Oh, tá que legal. Chuva, bobo de 3. Tre... Gente, é, acabei de sair do trezinho e foi muito legal até que, tipo assim, é bem... O um trezinho não anda direito, mas ele dá a volta inteira no parque. Mas é, é baratinho até que, e é bem legal. É duzentão, então, então acho que é mais ou menos... Não sei quantos reais, quantos deve ser, mas é duzentão. O parque, eu nem falei o nome do parque, né, mas chama dempaco aqui. Eu vou deixar o nome aqui na tela ou aqui embaixo. E é bem legal a iluminação, assim. Tipo, se você quiser, você gosta do Natal e você gosta de iluminação, essas coisas, é bem legal. E é bem baratinho. Então, recomendo. Hey. Pra quem mora em Haiti, Nagoya, Mekin assim, lugares pertos, é bem legal. Enfim, gente, vou indo. Porque, né, uma pessoa falando na câmera, assim, nada, assim, no meio de todo mundo, acho que não é muito legal. Vamos lá, vamos conhecer um pouco mais o parque. Agora entrei em, não sei, uma vila muito bonita, eu acho que vocês viram, acabaram de ver as filmagens e no começo tem um, tipo é, uma apresentaçãozinha e agora tem uns, um monte de casinha, ó, se vocês verem assim, um monte de lojinha, casinha. Gente, ó, tá vendo aquela casinha ali? Eu acabei de sair dali Ali dentro é muito lindo, tipo, tinha várias ilumina iluminações Tinha apresentação também E era muito bonita a apresentação Tinha um japonês cantando lá, que, meu Deus, não parecia japonês cantando E nós nem, nem imaginava que tinha é, essa iluminação e esse show, sabe? Então, se, tipo, se tiver algumas casinhas assim, que parece ah, sem graça, sem assim, essas coisas, parece que não tem nada Entre e vai até o fundo, porque tem bastante coisa legal agora vai ter uma apresentação de água, se eu não me engano é uma apresentação de água? ninguém me respondeu, ignorou, que legal parou de gravar.